Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, este é o seu programa Novo Avorecer, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52, em Caratinga. E nós louvamos a Deus pela sua vida e temos a oportunidade mais uma vez adentrar no seu lar para juntos falarmos da Palavra de Deus. Hoje estudaremos uma lição, que estudaremos ela em loco no próximo domingo, e ela tem como tema, Esdras e Neemias combatem o casamento misto. É a lição de número 12. Estamos chegando no final, na reta final desse trimestre maravilhoso. O textual está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, e está escrito assim, Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas... Verdade prática, o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. A leitura bíblica em classe está no livro de Êxodas, capítulo 9, versículos de 1 a 4, Neemias, capítulo 13, versículos 23 a 26, capítulo 9, versículo 38, depois o capítulo 10, versículos 1, 29 e o 30. Estou mais uma vez com o professor Joás, professor, é muito bom tê-lo conosco uhum. mais uma vez. Tamo e junto. vamos falar de, um, de uma lição aí muito importante. Estamos chegando ao final do nosso trimestre. Depois dessa lição, estudaremos só a última lição que, tem, que terá o tema, que tem o tema A Vigilância Conserva Pura a Igreja. Mas até aqui nós estamos vindo aí num cenário é, entre os livros históricos aí de Esdras e Neemias, essa transição aí do pós-cativeiro, vamos falar assim, né? É isso. E vislumbramos aí muitas histórias e muitos exemplos marcantes para os nossos dias atuais. Sim, é, o tema de hoje é um tema um tanto complexo, né? É, mas é necessário quando a gente está falando é, de um avivamento genuíno, né? É, que é o tema dessa lição inteira, né? É, então, é, quando, quando o Esdras... É, foi para Jerusalém para ensinar né, a lei de Deus a palavra para o seu povo, né? É, ele ele percebeu que uma das coisas que, que estava é, frontalmente contra o que era ensinado na lei de Deus era esse, essa união entre é, judeus e outros povos pagãos, né? Que Deus proibia na sua lei, né? Então eles eles vão tratar isso. É, com, com muita energia, né? E às vezes a gente, é, numa, numa primeira, à primeira vista, assim, na primeira leitura, a gente fica meio assustado, chocado, né? Mas é, foi extremamente é, necessário aquela aquela atitude, né? De trazer a, a pureza de volta, né? A santidade de volta. Bom. Eu acho que qualquer qualquer leitor Vamos falar assim, um leitor leigo da Bíblia. Sim. Se pegar um texto como esse, vai, talvez pode achar uma ação muito homofóbica, principalmente esses dias que nós estamos vivendo agora. Né? Mas se a gente olhar a, a essência da mensagem, nós vamos ver que uma nação dessa misturada, de onde viria o Salvador? Sim, é, e tem todo um contexto cultural, né? tem todo um contexto até religioso mesmo, ético e moral, é questões até de, de posse né famílias aquelas 12 tribos que tiveram as, as as terras repartidas lá no tempo de Josué né Josué e Caleb é, aquelas famílias é, tiveram é, designado uma parte da terra para cada uma e esse povo quando volta da Babilônia volta para sua terra para né eles já têm uma porção delimitada de terra né que é posse uhum. deles é, então é, se unir com esses povos pagãos, né? os samaritanos, aí, aquela, aqueles povos todos que adoravam outros deuses, né? é, é, repartir, é, é, é ceder essa terra que Deus deu de presente para esse povo por promessa, né? uhum. ceder ela para povos que adoram outros deuses. Então, tem essa questão é, religiosa né? da pureza, né? da adoração pura ao Deus que é santo, né, que não não aceita essa mistura. Verdade. E nós vamos estudar sobre isso então. Introdução. Nessa lição iremos estudar o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs. Veremos a enérgica ação de Esdras e Neemias para solucionar esse problema. E também o que a Palavra de Deus diz sobre o assunto. Na lei de Deus aparece a ordem, não façais concerto com os moradores da terra nem tomes das suas filhas para os seus filhos. Está lá em Êxodo 34, 11, e depois a repetição dessa lei em Deuteronômio 7, versículos 3 e 4. Pois bem, nós vemos aqui, já de início, uma orientação, uma ordem divina para não se misturar. E já falamos aqui a essência, o porquê dessa não mistura. né? É, tem, tem um motivo, né? toda lei é. de Deus tem, ela, ela, ela... Visa né, o bem daquele que está recebendo a lei. Né? É, o, o Criador, né, ele conhece a sua criatura melhor, às vezes, do que a própria criatura. Né? Verdade. Sempre, né? Ele sempre, conhece, sempre, ele sempre. sabe tudo sobre nós, né? E coisas que nós nem sabemos ainda, ele já sabe. Verdade. É, então, é, ele pode dizer: ó, não vá por aqui, não faça assim, né? Faça desse jeito, não faça desse jeito. Ele uhum. pode fazer isso, né? Alguém tem muito problema com isso, né? Mas é, foi ele que fez. Ele sabe o que é melhor, né? É, é, nós que somos pais, nós sabemos o que é isso, né? Verdade. É, não faz você tá vendo que que vai se machucar e você vai e chega para o filho e fala: não faça isso, não haja assim, né? Porque você não quer que ele se machuque. Verdade. Né? E interessante que você falou, professor, é que é, a gente vai ver lições aqui, né, vamos ver exemplos trágicos de pessoas que quebraram essa lei e complicaram, vamos falar assim, a, a, o seu histórico, que tão bom que era, né, o histórico perfeito, o histórico muito bom, e foi complicado pelo fato dessa, dessa quebra, dessa lei importantíssima. Vamos lá então, capítulo 1 Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Esse capítulo 1 está dividido em três tópicos. O primeiro, a ira e a reação de Esdras. Quando Esdras foi informado que muitos judeus morando em Judá haviam se casado com as mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado, manifestando sua profunda tristeza, rasgou seu vestido, sua capa e arrancou os cabelos, tanto da sua barba como da sua cabeça, e ausentou-se atônito na praça. Então nós vemos que a notícia dessa reação de Esdras impactou toda, toda a nação de Judá. Agora, interessante como que a notícia pode, ela tem um efeito devastador, né? Assim como uma notícia boa, ela pode alegrar o nosso espírito, uma notícia ruim também, ela bate a nossa alma. Sim, é, Ezra, conhecedor da, dessa lei, né? dessa palavra de Deus, quando ele fica sabendo de como que está a situação, é, ele fica, você vê aí uma imagem de desespero, né? Alguém arrancar os cabelos, os próprios uhum. cabelos, isso é desespero, né, da barba, da cabeça, né, e, e se assentar na praça, né, um lugar público, chorar, né, e, e passar aquela amargura publicamente, né. É, então, é, ele, ele foi, eles sentiu a dor, né, que Deus, é, talvez, é, se Deus estivesse é, em carne ali, né, e, diante deles naquela praça, Deus faria do mesmo jeito, né? Deus mostraria uma uma Desgosto, né? uma reação de dor mesmo, de sofrer, né, de pesar, né? E foi o que ele fez, né? Rancou os cabelos e chorou e gritou amargamente, né? É. Agora, professor, é um negócio que a gente sempre vê, né? A gente vê isso muito na física, a terceira lei de Newton, né? Para toda ação tem uma reação. Uma reação. Agora, olha o o efeito disso aí. O efeito da atitude de Yesdas foi imediato. Secanias, um judeu bem conhecido, e que se havia casado com uma mulher estranha, disse a Esdras, diante de todo o povo, Agora, pois, façamos conserto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor, e dos que tremem no mandato, no mandato do nosso Deus, e faça se conforme a lei. E disseram a Esdras, Levanta-te, porque te pertence esse negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te. É, foi um negócio, uma decisão dificílima para eles, mas necessária. É, o, povo, o povo sentiu o drama, né? é, percebeu que, que tinha transgredido a lei de Deus né? e vendo a dor de alguém que conhece a lei de Deus melhor do que eles, né? eles também é, se doeram né? e se comprometeram a reparar a é situação. Né? Né? Doído essa, essa lição, tá? Sim. Agora, pensa o que é mandar esse povo todo embora. Nós vemos isso aí no final do livro de Éstas, né? Mandou o povo embora, aquele choro, aquela amargura. Mas, é, o negócio é o seguinte, professor. A gente sempre fala isso, né? como pastor, a gente está sempre ensinando, sempre falando, que a gente consegue resolver o problema no início. Não pode deixar o negócio passar tempo, protelar uma decisão. Se ele tivesse observado a lei do Senhor... Agora eles não estariam passando por esse problema. Então o problema foi a falta da observância da lei. O não cuidar em observar isso aí. Se tivesse observado, não estariam enfrentando esse problema tão amargo, porque o problema agora é ele tomou forma. Sim. Antes era só um. Agora é ele, a mulher, os filhos. É um, o negócio só volumou. E para tomar essa decisão agora não foi fácil para eles, mas eles fizeram. Sim, e, e essa verdade continua de pé, né? É, fatalmente, toda vez que eu, conhecedor da Palavra de Deus, é, faço algo contrário ao que, a esse conhecimento, né, ajo de forma contrária a esse conhecimento da Palavra de Deus, né, eu estou me insurgindo frontalmente contra a Palavra e toda vez que eu faço isso, eu vou sofrer. Sofrem. É. Só que... é, isso é fato, né? É. A gente pode provar isso empiricamente. Né? E eu vou falar um negócio que é muito interessante, né? Que a gente já entrou no ponto 13 aqui mesmo, que o povo arrependeu. Esdras fez o povo o, po... o Esdras falou, fez os concerto com o povo e o povo jurou. A gente vê esse, esse, esse ponto tão destaca em Esdras 10.5. O povo jurou. Agora, você falou um negócio muito interessante sobre essa questão de sofrer consequências ou penalidades por uma quebra de lei. Nós vemos hoje isso no nosso país. Se alguém, por exemplo, infringir uma lei de trânsito, ele vai sofrer uma penalidade, que é a multa. E não adianta ele reclamar. Vai chegar a multa na casa dele, ele vai ter que desembolsar e pagar aquilo mesmo. Ou seja, para toda ação tem uma reação. Ele quebrou, na ação dele, ele quebrou uma lei de trânsito. Uhum. A reação disso aí foi uma multa. Com Deus não é diferente. Toda ação contrária que nós temos contra a lei de Deus, nós temos uma reação para essa ação nossa negativa. E geralmente... É uma punição mesmo. Eu não estou falando que Deus é vingativo, que Deus é ruim. Mas eu quebrei a lei. Eu estou passivo de uma correção. Sim. É, e ele é soberano, né? É importante sempre lembrar né? da é soberania de Deus. Então, mesmo quem não conhece a sua lei, né? quando age de forma contrária, vai sofrer do mesmo jeito. Porque Deus fez, foi Ele que criou todas as coisas, Ele criou tudo com ordem, né? Tudo funciona do jeito que Ele diz que tem que funcionar. Uhum. É, e se a gente tentar... É, aquela coisa dos estoicos, né? De, uhum. ah, o mundo é assim, eu não posso é, é, nadar contra a maré, eu não uhum. posso ir contra esse mundo que funciona desse jeito desde uhum. sempre. Né? Então, é, é isso. Deus criou as coisas para funcionarem do jeito que Ele quer que funcione. E ponto. Né? Né? Se a gente, pequenos como nós somos, né? tentar é, confrontar isso, não vai dar certo. E eu vou reforçar essa ideia sua com relação a, a, a esse conhecimento da lei. É, vamos falar assim no aspecto jurídico, hoje, no nosso país. A Constituição Federal, que é que rege o país, de 1988. É a mais antiga, né? Vamos falar assim. É, dentro dessa constituição, dentro dessa questão jurídica se algo, vamos, vamos, vamos esmiuçar isso um pouquinho e trazer isso para o nosso município Se porventura uma das nossas ruas, agora, a, a partir de hoje ela era mão e contramão E ela passa a ser só mão Não é o município que tem a obrigação de ficar falando, falando, falando Sim, ele tem a obrigação de promulgar a lei, de divulgar a lei Agora, se no dia da manhã um desavisado, por exemplo, subir uma rua que não era para subir Ele está passivo de punição ah, mas eu não sei da lei. Era obrigação sua saber da lei. A obrigação do, do município é dar a lei. E a obrigação de nós munícipes, né? de nós habitantes do, do, do município, é saber que lei está prevalecendo. Então, Sim. qual foi a, a, a, a ordem de Deus? Deus deu a lei. Deus, Deus já delegou essa lei. Ponto. Agora, a obrigação nossa do ser humano é conhecer que lei é essa, saber que lei é essa e andar segundo essa lei. Isso não é obrigação de Deus, não. Isso é obrigação nossa. Sim, é bom quando a gente lembra isso, né? porque a gente transfere a responsabilidade tudo para Deus. Ah, mas Deus só não falou e tal. Não, Deus já estabeleceu as leis e pela própria natureza nós sabemos que um Deus superior, um Deus criador fez tudo isso aqui. E não, não há necessidade de ficar com muita explicação nisso aí não. É, esse povo aí, sobretudo, né, para não ter essa desculpa, né? hum. Deus mandou Esdras lá com, com carta. Do Verdade. imperador, né, com carta do rei do mundo. E eram conhecedores, né? né? Com o seu tesouro, abriu o seu tesouro real, né pode levar o que vocês conseguirem carregar aí. Uhum. Né? É, para quê? Só para ele lá ensinar a lei para aquele povo. Né? Ensina a lei do Deus dos céus, que é como eles chamavam. E ele sabia, nosso, né? Interessante ensina, que sabia, né? Ensina para eles lá. Tá bom. Vamos lá então, <risos> professor. Vamos caminhar. Se, nós, se a gente fosse parar aqui, nós ficaríamos só nesse ponto primeiro, aqui nesse capítulo é? né? É muito rico essa lição. Por que um judeu não deveria casar com uma mulher pagã? Ou por que ele não devia casar com uma pagã? É uma pergunta e nós vamos explicar o porquê. Pelo menos em dois tópicos aqui da lição. Primeiro, Deus havia proibido o casamento misto. A desobediência a esta ordem de Deus era um ato de rebelião. A finalidade dessa proibição era evitar que o judeu viesse a seguir a religião pagã de sua mulher. E isso aconteceu. Nós vamos ver no ponto 2 aqui. Deixa eu ler a gente comenta. A história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. Vejamos. Letra A. Salomão, filho de Davi, rei de Israel, o que construiu o grande templo em Jerusalém, contaminou-se por causa dos casamentos com mulheres pagãs. Elas perverteram o seu coração e ele passou a seguir os seus deuses estranhos. E a gente vê isso aí, a consequência. É, foi com o seu filho, né? É, Reoboão, as dez tribos do norte separaram -se e construíram um reino independente sob a liderança de Jeroboão. Olha que consequência! Rachou um reino. E, e nós vemos um, um, um outro fato histórico muito importante na Bíblia, um, vamos falar assim um de destaque pesado, né? É o de Acabe, rei de Israel, que casou-se com Jezabel, que era uma princesa Sidônia. Esse aí, até Apocalipse. Devastador, falar, não é? Até Apocalipse nós vamos ver. A destruição, ou seja, o peso que isso trouxe E nós vamos ver né, desde os registros de reis até, até Apocalipse Deus batendo pesado nessa técnica e falando contra isso aqui por causa desse ato Então nós vimos aqui, professor, por algumas razões Primeiro, uma das coisas é perverter o coração do homem E a mulher tem esse poder de, de influência, vamos falar assim né? Por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa a mulher sabe, ela consegue levar o marido onde ela quiser. E A foi o que aconteceu é forte, aqui com né? essas pagãs. Né? É. Você vê esses, esse mandamento aí né, de não, de não misturar né, no casamento. Deuteronômio 7, Êxodo 34, Josué uhum. 23. É, você percebe na lei é, que não, não é uma implicância de Deus com o casamento. Pelo contrário, é, é, Deus não quer mistura, né? Deus quer um povo puro, um povo santo, separado, né, diferente. Oh, nice. é, então, ele, ele exige isso, não, não podia misturar nem milho com ervilha, não podia. Né? É, essa plantação de milho é milho? Não podia misturar uma semente com outra. Né? Então, é, o casamento, né? é, havia uma promessa para o Messias, para o Redentor de Israel, né, para a luz das nações, é, que ele viria da tribo de Judá. Né? É, e você vê, é, milhares de anos depois disso aqui, né? você vê Judá é, tem sua genealogia intacta. Né? E o Messias nasce de Judá, né? de uma tribo pura, né? que manteve a pureza durante milênios. Né? Então, é, tem, tem essa questão religiosa da mistura, mas tem essa questão escatológica do Messias também. Verdade. Então, como que o Messias viria de uma mistura? Jamais. É, ele é o Redentor de Israel, então ele tinha que vir da semente, de uma semente pura, né? Então, é, não, é, não é questão de... de, de hoje, hoje, com essa coisa do politicamente correto, né? é, a gente coloca um monte de adjetivos, né? Ah, você pensa assim, aí já joga um adjetivo homofóbico, aí você pensa, não, é eugenista, é não sei o quê, né? já, já te dão adjetivos que nem se sabe o significado daquela coisa, e às vezes o significado é terrível, uhum. né? mas é, não, não condiz com, a, com o que se está falando, tudo tem é um mais. contexto, né? é, preciso é, ser, é preciso conhecer o contexto para saber o que está acontecendo. Isso é muito importante, que é o capítulo terceiro, apesar de tão pequeno, mas aquela é simplesmente uma frase aqui, ó, a sobrevivência do povo judeu. Existem judeus até até os dias de hoje, porque embora espalhados por quase todos os países do mundo, não se misturam com os povos no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. É, eu uma coisa que eu destaco, talvez nem todos sabem disso, né? E é uma oportunidade boa para a gente falar sobre isso, mas é, talvez você não sabe na, na, nossa, na nossa cultura latino-americana, vamos falar assim, né é, se eu perguntar talvez para a gente fazer um, uma atividade retroativa aqui, lembrar dos nossos progenitores, né por exemplo, eu vou lembrar do meu pai do meu avô, do meu bisavô talvez eu já tenha dificuldade, do meu tataravô então nem se fala. É, ou seja, se eu perguntar quem é o pai do meu pai, quem foi o pai do pai do meu pai, quem foi o pai do pai do pai do meu pai, já começa a embolar. A gente quase não sabe isso, a história, a nossa cultura, ela, isso para isso para a gente não faz muito sentido para muitas pessoas, para alguns sim, para outros não. Agora entra o um judeu não? Se você procurar, tanto é que os primeiros capítulos dos evangelhos, principalmente Mateus e Marcos e Lucas, eles vão falar falar da genealogia. Um começa Lá de, de, de Adão e vai até Jesus, e o outro pega de Jesus e volta até Adão, porque uhum. Adão era filho de Deus. Então a gente vai ver a importância dessa genealogia. Um judeu nato, ele conhece a sua genealogia, Sim. as suas raízes e fala a tribo que ele veio. Ser Sim. fato. Então, por isso a importância também, tanto religiosa como escatológica, da preservação dessa lei. Isso. É, é a pureza, né? a questão da pureza. Deus quer um povo especial, puro, né? zeloso, de boas obras, ele fala isso. Né? Verdade. É, então, para se manter puro, tem é, algum, alguns sacrifícios até né? que devem ser feitos. Né? É, professor, e não há dessa a gente vê, trazendo para o lado espiritual, o tanto que isso é importante para a igreja. A igreja também não deve se misturar. sim. É, toda toda, toda a função bíblica ela tem que trazer para o lado espiritual A igreja não é preconceituosa né? A uhum. igreja não tem preconceito Cabe na igreja é, qualquer povo, qualquer etnia, qualquer língua, qualquer tribo uhum. né? a, a igreja abraça todas as tribos né? é Mas a igreja não se mistura com o sistema mundano né é aí que está o, o que muitos não entendem não se trata de depuração né? Se trata de cuidado, de zelo uhum. né? Todas as tribos Vêm a Cristo né? E se amoldam aos padrões Do reino de Cristo Porque é ele que é o rei uhum. Então quem vem a ele Se adequa ao padrão de ética De moral, de conduta uhum. dele né? E tem um padrão Se engana quem, quem pensa que não pois Quem é, professor. até prega que não né? Pois é, tá tem, tem que ter um padrão O reino tem um padrão tem é um padrão. Interessante que eu vi um, um versículo, esses dias mesmo eu estava estudando já tem um tempo, mas eu vi numa versão muito diferente da que a gente está acostumado, João Ferreira de Almeida e outros mais, né? Eu vi um, um versículo muito interessante, Tiago 4, 7. Quando a, as nossas traduções normais, ela fala, Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas tem uma versão muito interessante, que é aqui em James, ou até uma versão bem antiga mesmo, do rei Tiago, de 1569, ela tem um, traz esse versículo de uma forma, vamos falar assim, mais abrangente. Fala, submetei-vos, pois, a Deus. Olha só. É diferente sujeitar para submeter. Submeter é pôr se debaixo de. Ou seja, quando eu vou a Cristo, não é eu que mando, é Ele que manda. É Ele que faz. E eu preciso me submeter ao comando dEle. É totalmente diferente. Quando o cristão entende isso de submeter ao comando de Deus, tudo dá certo. Sim. Tudo dá certo. Eu estou debaixo da lei de Deus. Isso. Professor, nós vamos encerrar essa lição hoje falando de um, de um, de um conselho agora que o pastor Eurico Bergsten, há tanto tempo atrás, deixou para esses dias para nós, né? É o capítulo 4, uma palavra final sobre o casamento dos crentes Eu achei isso aqui fantástico quando eu estava estudando esse, esse tópico aqui A maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser, salvo, para ser salvador do mundo Mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento A orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento é E fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor a Bíblia explica em 2 Coríntios 6, capítulo 6, 14 a 17, as implicações da expressão no Senhor. E cada crente que estiver pensando em casar-se deve meditar profundamente sobre este texto. Que Deus guarde cada crente de algum dia aceitar um julgo desigual com um infiel. Isso. Eu fico pensando, é, hoje, né, aí nós voltamos no termo de homofóbica, a igreja muitas vezes é criticada por isso. Mas que, que aliança tem uma pessoa que conhece a Deus, namorar, ficar noivo, casar com uma pessoa que não conhece a Deus? E a igreja não pode falar sobre isso? Pois é. é Deus, Deus é, vai unir é, uma pessoa que, que o ama com alguém que que, apesar de não amá-lo, ainda odeia, né, ainda é, se coloca frontalmente contra o que ele fala, o que ele ensina, o que ele diz, é, a gente tem que fazer essas perguntas, principalmente quem está quem tá começando a namorar aí, pensando em casar, né, é, tem que se perguntar isso. Eu vou viver a vida toda, eu que amo a Deus, vou passar a minha vida toda ao lado de alguém que, que, que o odeia? Né, que, se, que se levanta contra ele o tempo todo né, Isso vai ser um relacionamento complicado né? Por isso, professor, tem coisa A gente sempre ensina isso aos nossos jovens Eu sempre falei isso, desde 95. Eu venho falando sobre isso, já tem um tempinho já Para a gente ter muito cuidado quando o jovem começa o namoro Namoro é um período de conhecimento Apesar de que a, a nossa, vamos falar assim A nossa sociedade tem isso como algo Arcaico, algo passado já é Algo ultrapassado Não, período do namoro você tem que conhecer mesmo Mas conhecer de forma mais profunda Ter relacionamentos Porque quando você casar, se não for aquilo ali Está hum. totalmente errado Não se namora, não se conhece dessa forma Então eu venho sempre falando que O melhor conhecimento é a observação da lei do Senhor O melhor conhecimento é a observação da lei do Senhor Se alguém não ama a lei do Senhor Que aliança eu terei com pessoas assim? Zero Pois é então, o que aconteceu com o povo de Judá no cativeiro, durante o cativeiro e pós-cativeiro, essa ação de, de Esdras e Neemias foi uma ação enérgica que precisava mesmo, porque eles deixaram levar por isso aí. Não confiaram inteiramente no Senhor. E a consequência é. veio. E a consequência é trágica, né? Não é? Foi pesado. Então, é um conselho muito é, interessante para quem está pensando em casar, é continuar confiando no Senhor, esperar no Senhor... Porque vem a hora certa e vem a pessoa certa Não fazer Isso. nada precipitado não Isso Pois bem, concluindo essa lição Nós vamos falar do capítulo 5 E a gente fecha essa lição é, muito importante A espera em Deus Findamos esse estudo sobre o casamento misto Onde a palavra de Deus é muito clara nesse, nesse apelo Espera em Deus. O Salmo 27,14, também o 37,7. Jovem, o seu desejo de ter um lar e experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira é natural. Lembra-te de que Deus ouve a oração. Quando Eliezer orou pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaac, recebeu uma gloriosa resposta: Glória a Deus. Uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante dos olhos pode impedir que recebas aquele ou aquela que Deus tem preparado para ti. Entrega, pois, tua vida e o teu futuro a Deus. Faz que o solitário viva em família. Isso é uma palavra, né? Deus faz com que o solitário viva em família. Salmo 68, 6. Deus que trouxe a companheira para Adão, poderá fazer isso por ti. Espera, pois, no Senhor. Pois é. Se o povo de Israel tivesse atentado a esses conselhos, que já eram, que já estavam escritos na época deles isso teria evitado uma consequência, uma trágica decisão que eles tiveram que tomar posteriormente. Sim, é, mais uma vez reforçando, né, obedecer a palavra de Deus é, nos livra de sofrimentos posteriores. Né? Se eu obedeço agora, eu não sofro amanhã. Né? Verdade. É, o contrário também é verdadeiro. Né? Verdade. É, a, a, a, o conceito da palavra de Deus é confiar nele. Isso. É confiar, unicamente confiar no Senhor. Fechamos ver né? É isso. É isso aí. Chegamos ao final dessa lição, queremos te agradecer pela companhia até aqui. Lembrando que ainda teremos mais uma lição, a última lição deste trimestre, a lição de número 13. E gostaríamos de contar com a sua audiência, com a sua participação Deus te abençoe, continue ligado conosco através das nossas mídias sociais A DEC TV Oficial é a nossa página no Instagram e também o nosso canal no Youtube Lá você pode ouvir mensagens e mensagens que vão edificar a sua vida e vão te aproximar mais de Deus Deus te abençoe, te guarde, que você tenha uma excelente semana E até a próxima semana, se Deus nos permitir Até lá